Nossa, já matou um. Tá matando outro na arco. A meninazinha morreu. <risos> Eu quero aprender essa dica também, meu irmão. <risos> Nossa, já conhece quatro. Delícia. <risos> Beleza, mano. hacker é nosso time. E aí galera, beleza? Quem fala é o Red E galera Eu peço que você deixe o um like logo no começo do vídeo Por quê? Porque aí você ajuda a entender O que se vocês estão gostando dos vídeos Aí você pode também Se você quiser Comentar aqui embaixo O que, que você está achando dos vídeos Então mano Bora continuar a partida Porque Mano Eu conheci esse hacker Que tá me dizendo que ele é hacker E se ele tá dizendo que ele é hacker ele é Hacker é isso aí mano eu... Quero saber, não vou escutar. E ele tá assim que é hack, então bora dizer que ele é hack easy. Então o vídeo hoje vai ser é, jogando com um hack O nome do vídeo vai ser o hack mais top do mundo Caralho, cara ali no meu canal é foda, mano Valeu, mano Valeu aí É Angel, você é top, mano Muito legal, eu é parte de tu falar com ele um pouquinho Beleza É, mano, eu vou pegar aqui uns, uns iron Pra ver se a gente compra umas iron na porque a gente, tipo, legal É isso aí É, Sei lá, mano, é... É... Mano, pegar esses tijolos aqui, porque o cara raro show ali pro, pro meio. Uma forma assim muito marota, uma forma assim, muito legal, né? Muito legal, meu. E galera, mano, você que não deixa o like até agora no canal, mano, tem que deixar o like porque que é, é tiro porrada e bomba e, e espada e armadura. É isso aí. Então você não deixa o like até agora, você deixa o like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. É de burro pros seus amigos. Seu grupinho lá no WhatsApp, lá no, no Facebook. Por favor, compartilha. E eu peço que você assista até o final do vídeo. E mano, só bora que bora, velho. Só bora que bora pro meio do vídeo. Então, tá? um, continua aqui, mano. Mano, nossa amigo aí tá pegando todos os diamantes. Tá falando que tem muito hacker. Mas ele é o próprio hacker. Vocês estão percebendo que ele tá mó rápido, tá ligado? Olha esse cara, mano. <risos> era cara mó rápido, velho. Ladrão, eu não tô nem acompanhando. Meu Deus do céu. Tem um hacker na fucking partida e galera se você não deixar o like aí vai ser meio difícil me ficar trazendo vídeo assim porque para quem não sabe esse cara vai morrer e já matou nosso outro ali o outro aqui é nosso amigo para quem não sabe o é muito difícil para um computador que não é esse então né, é, né? aquele computador né? da nasa e demora um pouquinho volta de uns 20 25 minutos para renderizar um vídeo desse então você tem que dar aquele like porque ajuda muito o canal é é, mano, tem um hack no time sim, mano Desculpa aí é, Esse cara aqui, eu vou deixar ele sobreviver Por que que eu vou deixar ele sobreviver? É... Vou daqui mandar um barge para ele Tá me batendo manda aqui, calma Ah, mano, mandei no, no... Ah, para, né, mano Para, gente, para o cara aqui, mano Chegou pra matar, chegou pra salvar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mãe piu. que mano, que deixou essa Uma mãe do céu Que foi que deixou essa piu? Ah Mano, vou mostrar pra vocês como é que se dá um olé no easy. Sempre que você dá um olé nele assim muito, tipo, muito, muito isso aí. Você vira que você perdeu na ponte, você vai no seu no seu meio. Ah, você tem que tá procurando lá os diamantes pra para te ajudar. E, mano, é isso aí, mano. Bora, mano. Só bora que bora pegar aí sem sem inscritos, mano. Bora sem um inscritos. Então você compartilhar com seus amigos, vai compartilhar com todo mundo lá no Facebook, marca lá no Facebook. O Facebook tá aqui na descrição. É e pra quem não sabe, eu entrei no Matin, né, mano? Entrei no Matin. E talvez nesse vídeo eu vou estar tá botando os links da descrição no canal deles. Então você. E é, você que quer ver canal Os você vai aqui na descrição, que tem vários canais. Link na descrição. E galera, bora continuar aqui mano, nossa vamos nossa ele aqui, que tá uma ponte muito delícia, tá ligado? Um pé, mano, o cara ali, nosso time ali, então, isso aí, mano, é meio complicado porque ainda falta muita gente pra ser eliminada Mas com essa enderpeel já vai dar pra eliminar uma pessoa assim, de boa, tá ligado? Aí mano, não dá pra upar o gerador ainda, então, é isso aí mano, vou ter que dar o diamante pro cara ali pra ver se ele opa, né? Que vai ser tipo legal, tá ligado? É, é, manda tá aqui pelos times aí, pega os aí, é, e continuar desse jeito mesmo. Vou comprar aqui algumas coisas pra nós, comprar um pouquinho, mesmo que fosse uma maçã dourada só para regenerar a vida, tá ligado? Isso seria legal, porque eu acho que talvez vai ser a massa dourada que eu vou comprar no vídeo. É, porque, pelo amor de Deus, sou pobre, meu, é louco, mano. Não esqueça de até o final e deixar o like, se inscrever no canal para sempre ter aquela ajuda marota e compartilhar com seus amigos. E bora continuar aqui, mano. É... Pega aqui mais uns dois Iron que o cara já protegeu aqui de uma forma assim, muito delícia, tá ligado? Tá ligado? Porque o cara é, é pica. mano. E mano, nós vamos ganhar hoje a partida só por causa desse hack, será possível? Não, né, meu? É muito mito. É isso aí. E mano, só. Só galera. Galera, é o seguinte, é. Você tem que deixar o like aí pra ajudar o canal. Então vamos pegar aqui é... esse cavacete. De... E a bota e.. E.. É. Isso aí aqui um pouquinho de tijolo porque tipo o tijolo ajuda muito sentimentos muito, muito, muito, muito bom e mano vamos ver se a gente tem que ruxar em algumas ilhas aí talvez no vermelho eu não sei né talvez um laranja vai saber é mais ou menos isso aí vamos ver se a gente ruxa aí bacana é mano tem deixa o like aí deixa o like porque dá muito trabalho ainda mais pra conversar com esse hacker né que queria me matar encontrei ele aí mano e aí tipo e galera, aqui mano, vou dropar esses itens aqui, né mano, porque a gente tá fudinho, pra quem não sabe, a gente tá mano. Se você tá chegando agora no vídeo, você já, já deixa aquele like, mano, muito top. E galera, esse hack aqui já me ajudou muito, mano, muito, muito, muito. E pra quem acha que eu tô de hack, não tô de hack, é, não tô de hack. Vou reportar, é, vou dar aqui pro cara desculpe, né mano, desculpa por ter trazido um hack no meu time, não foi querer. É, não foi porque eu quis, mas infelizmente ele está no meu time, eu não posso fazer nada, né mano? Então, mano, você tem que deixar o, o famosinho like. Vai aquela sustância marrota, marrota, meu. E galera, é mais não sei que deixar o like aí, mas é isso aí. E Pega aqui o Dimas e tentar comprar uma picareta. Porque geralmente, quando você tem a picareta, porque tipo muito muito, muito, muito, sei. Aí você joga ali Enderpeel, porque, porque eu não sei quem melhor deu Enderpeel. Ganhar, porque geralmente no peito não tem ganhar, Enderpeel. Perdeu. Mas eu acho Ganhou. que talvez seja um staff que tenha tido me visto, tá ligado? é o cara aquele, aquele que ele quer quer ele quer morrer pra um cara chamado GK isso? aí é, mano, é isso aí nossa. É, desculpa aí, mano, mano do jogo, entendeu Tipo, tampar aqui e, tipo, tampar bem legal quebrar aqui, né mano, quebrar aqui, daquele assim muito legal, né mano se eu se percebesse, tá ligado, tipo, muito top e mano, nessa picareta aqui também, como não tá quebrando, né, sei lá Pra exigir aqui também, porque sabe, eu sou meio da autônoma, então não vejo as coisas muito bem. Mas tá demorando muito. É. E galera, é o seguinte: é, você tem que deixar o like aí pra ajudar o canal cada vez que você é, compartilhar com seus amigos. E eu tava com a picareta errada, acabei de perceber isso. Vamos pegar aqui a outra, né, mano? Que daquela. É Mar. tá ligados? É. Quebra um ovo, que você dele, cara. destruiu o meu ovo, cara! Eu destruí ah. o ovo dele, mano, você é louco! É. Hum, Mano, o cara que veio muito doido, ele vai tomar aquele tapa assim, ó, legal aí. Ai! Nem vai reviver mais, porque, tipo, não deu tempo de ele reviver. Nossa, velho, que triste, hein, mano, que triste. Aí eu só posso dizer que eu só lamento por você, meu Tipo, isso aí. Mas, rapaz, é triste. É triste. Demais. Beleza, bora continuar aqui. É... O cara, ele tá... Vou mandar a time pra ele, porque eu conheço ele. Ele tava me pedindo print no começo do vídeo. Eu não tive como deixar pra ele ali. Então eu vou ver se eu, se eu vou tirar um print com ele. E aí quando eu tirar o print eu volto, né, mano? Porque eu não vou deixar o cara ali também no vácuo, não. Porque ele pode deixar algum no vácuo. Ai! Ah, ai! É isso aí, Ai! Tá aqui ai! Um ai! Ai! É... Ai! Tocou, né? Ai! Tocou, né? Percebeu que sou eu, né? Percebeu. E galera, eu já tirei o print ali com o cara aí. E Embora eu continuar desse jeito aqui mesmo. Tá complicado, mas é o seguinte, é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês a tática do Surão Brugueis, não é? Texas, as... do Douglas, do, do não é? Surão Brugueis, não é? o é? Silvinha, silvinha. Ah, é o no eu é o da silvinha tinha. Ah, você, vai... você, vai a a você quebra as coisas do cara, porque o cara fica muito P -p -p -p -p E mano, você tem que deixar o like agora no canal, porque, galera. Porque salve. Se você quiser o canal na Okay, percebi isso aí isso não tá muito certo não, né gente Tá meio errado Beleza É, seguinte Eu vou ver se eu falo aqui com ele pra Ou essa menina aqui Porque, tipo, ela é, não tá mais no vídeo e Tipo, felizmente eu vou ter que destruir ela Então vou dar uma desculpinha aqui Vai, ela só de leves, tá ligado Então vamos ver aqui no cara, mano Mano, nossa, nossa, o cara já matou o nosso time Nossa, nossa, nossa, meu Deus Nossa, que a menina tá sendo combada no arco Nossa, a menina saiu que eu quero aprender Moleque, Beleza, beleza. Mano, me deu a chapa nesse quadro, que delicinha yeah. Beleza, mano, tem um cara morra hack aqui no nosso time E mano, vamos aqui comprar uma armadura porque a gente tá pobre, a gente morreu ali porque o cara foi... Foi chato com nós, tô percebendo isso Tá meio errado isso aí, não tá gente? Tá meio errado, tô percebendo Vou continuar aqui Tem que assistir até o finalzinho, deixar um like aí, né mano E compartilhar com seus amigos porque já dá aquelas suas Vamos tentar aqui daquele rush Por que que a gente vai dar aquele rush Porque o rush é muito legal É simplesmente isso aí Ah, não gostou? Por problema seu problema seu Você vai ter que deixar o like de qualquer jeito Por quê? Porque o Flamengo foi eliminado da, da Libertadores E isso é muito top E eu até agora estou sentindo o um cheirinho <risos> Minha galera, você tem que deixar o like Mano, é, você tem, também tem que deixar o like por quê? Porque... Infelizmente, nosso presidente foi, né, você sabe, né, então você tem que deixar o like pra agradecer aí pelo RegiGK ter divulgado todas as notícias, fez, ter feito uma live sobre isso, então, você tem que deixar aquele like, like pra... então você deixa aquele like pra dar aquela ajuda, então, é, você vai pro lado aqui, ó, você vai fazer aqui, ó, é o seguinte, aí, tipo, muito, pular aqui, o cara me buga no bloco, esse infeliz conseguiu me bugar e eu morro. Beleza, meu, beleza, beleza. E mano, continuada aqui. Ele. Tá bem, mano, e continuar assim, muito, muito legal. E mano, só falta uma. Uma. Uma. uma. Não. Não, calma aí, tá me errado isso aí, gente. Tá me errado, não dá muito certo não. É, cara, valeu pelo espadinho aí, mano, Aquela vida assim, marrota, roda E, mano, aqui a gente é, mano, aqui a gente é, é, é leão mau, mano. Ele é um mau, a gente é do contra. A gente vai lá e já matar o cara, só que aí o cara já matou um, já matou dois, um, um. mano O tá muito insano, acaba dando a partida de mano. Se pá, o cara matar, o cara vai cara